A partir de 1º de janeiro de 2023, Mattia Binotto não será mais chefe de equipe da Ferrari. As duas partes decidiram tomar caminhos diferentes para o futuro nesta terça-feira. Mas o que vem pela frente? Como fica Binotto? Como fica a escuderia italiana? Quer saber mais sobre essa notícia bombástica e toda a sua repercussão? Então vem comigo. Antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, mergulhar sobre o assunto Binotto Ferrari, eu quero me apresentar, eu sou o Felipe Leite, te convido a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, e é claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, certo? Aproveita e deixa aqui nos comentários se você achou acertada a decisão, tanto de Binotto quanto de Ferrari, de tomar caminhos diferentes na vida, certo? Bora pro vídeo? Pois bem, vamos lá então. O casamento resultou em divórcio, Mattia Binotto e a Ferrari terminaram sua relação com o um ex-engenheiro, pagando o preço pela falta de competitividade da escuderia italiana desde 2019. O crédito pela volta do time de Maranello ao pelotão da frente após dois anos difíceis, 2021 e 2020, não pesou mais na balança do que os erros de estratégia e sucessivas confusões no comando. A era Binotto chegou ao fim. Segundo a imprensa italiana, a decisão partiu de Binotto, que estava cansado demais para continuar trabalhando em meio a tantas críticas internas. E aí é preciso falar que o presidente da escuderia italiana, John Elkan, não confiava mais no trabalho do seu dirigente. Só que, gente, para além dos comunicados oficiais e votos de sucesso, é preciso entender mais a fundo porque o Binotto, que chegou a Ferrari em 1995, ainda como estagiário, e passou 28 anos na equipe, acumulando funções de engenheiro, chefe de, mo de motores, engenheiro-chefe, diretor técnico, se despediu tão repentinamente do time de Maranello. Como eu falei, né, as trapalhadas desse ano de 2022 pesaram bastante, a cúpula da Ferrari estava irritada com o fato de que, por um motivo ou por outro motivo, a escuderia italiana sempre perde fôlego ao longo da temporada da Fórmula 1 desde o momento em que Mattia foi promovida ao posto de chefe de equipe após a saída de Maurizio Arrivabene. Bella. Vale destacar também que todo aquele escândalo técnico de 2019 com um motor apimentado, um temperinho a mais, e aquele acordo secreto feito com a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, que gerou as temporadas ruins em 2020 e 2021, também aconteceu na gestão Binotto. Mas só isso não ajuda a explicar o motivo de Binotto sair após a sua temporada de maior sucesso no comando da esquadra de Maranelo, com 4 vitórias para conta e 12 pole positions no ano. A Ferrari não brigou com a Red Bull, é verdade, mas ainda assim deu um salto de desempenho. Mas tem um fator forte também, que eu ainda não te contei, e ele atende pelo nome de Charles Leclerc. A Ferrari não quer perder Leclerc ao fim de seu contrato de jeito nenhum, de jeito maneira, já diria a música. E visa satisfazer o monegasco. Pois bem, acontece que o relacionamento entre os dois tornou-se conflitante desde o GP da Inglaterra deste ano de 2022, aquela corrida épica muito boa, quando o Leclerc deixou de vencer após uma má escolha estratégica do time. Isso acabou tirando o Leclerc até mesmo do pódio. Pois bem, naquela época a gente ainda tinha uma disputa de título, o Verstappen estava pouco à frente depois de Silverstone. Alargou a sua vantagem, o campeonato começou a desgarrar e o Leclerc ficou muito chateado com isso. Né? Teve um jantar de reconciliação em Monte Carlo, aparentemente estava tudo resolvido, mas a grande verdade é que a situação entre os dois nunca mais foi a mesma. Bom, depois do Leclerc vencer a queda de braço, resta a pergunta. E agora? O que acontece? O apontado pela imprensa internacional como substituto de Minuto é nada mais nada menos do que Frederic Vasseur, atual chefe de equipe da Alfa Romeo, e que tem ótimo relacionamento com o piloto monegasco. Ross Brown, agora aposentado, e Andrea Seidel, da McLaren, chegaram também a ser especulados pela mídia, mas aparentemente o Vasseur é realmente o nome favorito. A grande verdade é que a gente vai ter que esperar para ver. O contrato do Binotto vai até o último dia de 2022, 31 de dezembro, portanto, e a Ferrari já anunciou que até lá ele é o chefe de equipe. A conclusão do processo... Para a escolha do novo chefe, do novo dirigente, só é esperada para o ano de 2023. Até lá, a gente aguarda cenas dos próximos capítulos. E você? Quem você contrataria para substituir Matia Binotto na Ferrari, hein? Vale qualquer nome, é só dizer aí abaixo nos comentários. E eu oh, não quero falar nada não, mas Sebastian Vettel tá disponível, viu? Você não ouviu isso de mim. Eu sou o Felipe Leite, um beijo pra todo mundo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal do Grande Prêmio, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, certo? Eu te vejo na próxima e até mais!